E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? Seguinte, hoje eu vou fazer uma comparação desses dois jogaços que promete pra caramba Eu já tive a oportunidade de jogar ambos, né? O Durango quando tinha a beta fechada Por enquanto ainda não está acessível o jogo, mas a previsão é que mais ou menos em dezembro seja lançado E também o Last Day on Earth que está em beta e está tendo atualizações frequentes. Os dois jogos têm é, uma uma consistência muito próxima uma da outra porque são baseados mais ou menos no mesmo estilo de jogo, porém tem uma história totalmente diferente. Então, para quem não conhece, o Last Day on Earth ele é baseado num apocalipse zumbi em mundo aberto onde você vai também ter a opção de craftar, de construir, de pegar recursos e evoluir seu personagem o Durango é baseado na era pré-histórica É como se você tivesse voltado no tempo, ele tem toda uma história uma introdução e tal tem um vídeo aqui no canal se vocês quiserem acessar depois para visualizar vou estar tá deixando nos cards ou então no final ali que apare onde aparece os vídeos bem no final do, do vídeo nos últimos 20 segundos Bom. Mas vamos falar de ambos que automaticamente possui uma certa, possui uma certa expectativa para ambos. Né? Então eu queria falar dos pontos diferentes de cada um, os pontos divergentes e convergentes. Né? Primeiro, Last Day on Earth é de um desenvolvedor é desconhecido e agora sim que tá ganhando notoriedade por causa do sucesso do jogo mas é, nitidamente ele é inspirado em Durango até porque quem veio primeiro foi o Durango Durango já tava sendo é, planejado há bastante tempo já se ouvia falar de Durango e tal já tinha muitos canais aí que traziam informações exclusivas até que saiu a Beta né onde a gente pôde desfrutar do jogo então assim, é, os dois serão excelentes jogos, não tenho dúvidas, porém na minha opinião o Durango vai ser sobressalente é, com relação ao Last Day, por quê? porque ele é de um desenvolvedor mais parrudo, vamos dizer, mais conhecido, a Nexon, né, um desenvolvedor grande. Eu não sei até então, na questão da popularidade do Last Day, o quanto de rentabilidade isso está trazendo para os desenvolvedores, né. É Uma gameplay, a gameplay do Last Day é minha, tá, do meu canal, e a do Durango, que está do lado direito, é de um canal que eu vou deixar o os créditos na descrição, mas foi retirado do da E3 desse ano de 2017. Eu tentei fazer essa divisão na tela aí, por mais que ficou meio, né, porco, mas pelo menos para vocês verem a diferença lado a lado. Bom, nitidamente o Durango tem um gráfico muito melhor. Muito melhor mesmo no que diz respeito às texturas, às animações é, e etc. Também tem uma parte aí que passa a, a água do jogo, né? E você pode ver ali o movimento e tal. É, questão de gráfico no geral, então Durango ele leva a melhor nesse aspecto. História. Durango tem uma história, tem uma introdução, o Last Day, pelo que eu me lembre, é, quando eu comecei a jogar não tinha nenhuma história assim e tal, você cai no mapa e já, já tem que se virar, tá? É, questão multiplayer, como eu falei, como a Nexon é uma empresa mais é, conhecida e logicamente tem um poder de de barganha né muito maior do que a do desenvolvedor do last day acredito que o multiplayer é, tá bem mais sólido entendeu o last day ele veio com a proposta de ter multiplayer porém a princípio não tem multiplayer no começo nós achávamos e tal depois descobrimos que se trata de bots que tem no jogo porque ainda não tem um multiplayer. E para você conseguir um multiplayer, ga galera, colocar um multiplayer no jogo, você precisa ter um servidor. Precisa ter um investimento. Entendeu? Então depende muito do retorno que o Last Day está trazendo para o desenvolvedor. O desenvolvedor está lançando atualizações com frequência. Entretanto, são mudanças muito singelas, né? Muito singelas que a, faz a gente pensar que vai demorar muito. E ainda vai ter muitas atualizações para um jogo chegar no nível no nível bacana, o Durango, o Durango ele também tem um sistema de upgrade muito mais complexo do que o Last Day quem tá jogando o Last Day aí sabe que mais ou menos ali tá todo mundo level 50, é, 60, 70, 80, o pessoal já tá quase no limite entendeu? E vai chegar um momento que não vai ter mais pra onde progredir já no, no Durango o sistema de progressão é bem mais complexo, né? Então assim, basicamente em todos os aspectos o Durango ele vai ser sobressalente Até tamanho de mapa, multiplayer e etc Mas assim, é, são dois jogos muito bons Aí eu, vou, eu não tô puxando, eu queria dizer que eu não tô puxando sardinha nem para o Durango E nem para o Last Day, são dois jogos bons com similaridades. Por isso que eu quis fazer o comparativo. E que com certeza eu vou continuar jogando ambos, ambos, quando o Durango sair, eu jogarei Durango e vou continuar jogando Last Day e vou acompanhar o desenvolvimento de todos. É porque realmente tem essa similaridade e eu queria estar tá fazendo essa comparação aí para vocês e também saber a opinião de vocês em cima disso. Qual jogo? Quem já jogou, né? Ou quem teve a oportunidade de jogar o Durango e tá jogando Last Day? Qual o jogo você tá preferindo mais? Claro, o Last Day você tá podendo jogar no momento. Então isso é um ponto positivo, inclusive, para o Last Day. Porque enquanto o Durango tem a ah, Open Beta, Close Beta e agora só vai sair fim do ano... O Last Day tá aí, os desenvolvedores jogaram o aplicativo na Google Play, disponibilizaram e estão dando a cara a tapa. Estão falando, não, enquanto os caras estão jogando a gente vai fazer melhoria. O Durango não, ele preferiu privar essa parte, entendeu? E falar, não, vamos fazer um beta ali, vamos recolher uns feedback, depois vamos trancar o jogo e só lançar no finalzão mesmo. Então assim, ponto positivo para os desenvolvedores do Last Day. E... E eu queria ouvir a opinião de vocês realmente sobre isso, né? É, ver, esse Last Day versus Durango e tal, quem você acha que está melhor aí e quem vai ser mais popular é, daqui, a um, daqui a uns seis meses, né? Vai ser o Last, o Last Day, já vai ter uma fatia boa do mercado e quando o Durango chegar a concorrência vai estar tá pesada para cima dele ou mesmo com o Last Day quando o Durango chegar, o Durango vai morder boa parte aí do mercado e o Last Day vai vai abrir uma queda acentuada. Então são essas coisas que eu queria estar tá compartilhando com vocês. Na minha opinião, claro, o Durango, ele é muito superior, ele tem uma expectativa muito maior, tá? Assim de lançamento, de multiplayer, de recursos, de tudo Durango é um baita jogo graficamente falando, historicamente falando. Meu a sonoridade, tudo. Quem já teve a oportunidade de jogar, sabe que o jogo é muito bom e o Last Day está sendo muito. Bom, tá movimentando a comunidade Gigantesca, entendeu você eu, eu gravo uma Partidinha de, uma gameplay De last day, tem bastante visualização Tem bastante feedback Porque tem bastante jogador Em cima, jogando o jogo E... E ali na expectativa também é, de melhorias, de lançamentos, de atualizações em cima do Last Day. Então esse é o comparativo, é mais eu falando enquanto rola de fundo aí um, um lado a lado para vocês sentirem a diferença de textura, de se daquilo, acredito que já foi possível nesse tempinho de gameplay vocês sentirem é, essa diferença aí e eu quero agora que vocês passem aí nos comentários e dê aquele feedback final vocês qual que é o melhor entre os dois e porque não adianta só falar de um de outro eu quero saber entendeu a sua opinião em cima disso e, e abrir um debate com relação a isso. Então se você curtiu esse vídeo. Não se esqueça de deixar o gostei. Se você não é inscrito. Inscreva-se no canal. Porque tem vídeo de Durango. Tem vídeo de Last Day. E de muitos jogos mobile. Aqui no canal. Tamo rumo a 15k de inscritos. E eu tô muito contente. Então fica aguardando o seu feedback. No mais é isso. Tamo junto. Valeu. Falou. Eu fui.